Boa tarde a todos, por favor, Está, já iniciou 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A campanha dos 21 dias pelo fim da violência contra as mulheres é uma mobilização mundial. No Brasil a campanha acontece entre os dias 20 de novembro, quando se celebra o Dia Nacional da Consciência Negra, e 10 de setembro. Tem o dia, é o último dia, é o encerramento, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Durante esse período, são promovidos debates é, sobre prevenção, denúncias e desafios para combater a violência contra as mulheres. Aqui nós estamos divulgando, não se cale, denuncie ligue 180 por favor. A cada 6 horas e 30 minutos, uma mulher é morta no Brasil por feminicídio. A cada, vi, a cada minuto, 25 brasileiras sofrem violência doméstica. 30% das mulheres já foram ameaçadas de morte pelos seus parceiros ou para os seus ex-companheiros por favor é, a data que compõe as datas de luta que compõe a campanha contra a violência 20 de novembro dia da consciência negra 25 dia internacional a não violência contra as mulheres dia 1º de dezembro Dia Mundial de Combate à Aids. Dia 6 de dezembro, Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, também conhecido como Dia do Laço Branco. 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Aqui. É, a Secretaria de Mulheres, é, a nossa secretária Wanda Siqueira, juntamente com o um coletivo de mulheres do Partido dos Trabalhadores, entregou uma pauta para o Haddad, que esteve aqui a semana passada, com a pauta das mulheres. Então, aqui, várias companheiras que estão aqui no plenário, acompanhando o Haddad, o Wagner. Eu vou passar aqui, então, a leitura deste documento que foi construído... É lá no, no, no espaço do WhatsApp, que teve a participação da Egli, da, das companheiras, da, do, espero não esquecer os nomes, da Rosa Miranda, da Neide Teruco, de várias companheiras que foram nossas pré-candidatas, que estão lá opinando e ajudando a construir essa proposta. Então, quero cumprimentar a todas as mulheres da Secretaria de Mulheres do Partido dos Trabalhadores, aqui de São José dos Campos, que construíram é, uma proposta é, regional para que fosse apresentada é, para o Haddad. Então, por favor, é, pode passar. Aqui as propostas. Campanha de violência é, doméstica, Casa Abrigo Regional para as mulheres em situação de violência, Auxílio Emergencial às mulheres em situação de vulnerabilidade social, saúde integral às mulheres, consultório de rua é, para atender as mulheres em situação de rua, segurança pública voltada às mulheres, prioridade às chefas da família na entrega de moradias populares, políticas que contemple profissionais liberais e pequenas empresárias, formação e qualificação profissional, política para inserção no mercado de trabalho e geração de renda, mais mulheres à frente de pastas importantes e ampliação de políticas culturais com corte, recorte de gênero. Por favor. Então, aqui um pouco a visita do Haddad em São José. Eu queria aqui lembrar os feitos do Haddad como ministro do governo Lula e Dilma, que foi o ProUni né? um programa da Universidade para Todos. Estudantes de baixa renda têm a oportunidade de cursar uma universidade particular com bolsa de estudo integral ou parcial, democratizando o acesso ao ensino superior. Foi uma revolução que o Haddad fez no ProUni. Aqui em São José, o Instituto Federal, 1.221 jovens em São José foram e são beneficiados com bolsas na universidade pelo ProUni. 3.800 novas vagas em cursos técnicos, 1.600 vagas na Escola Técnica Federal e a implantação da Unifesp, que desde 2007, em São José dos Campos, foi possível graças ao programa de apoio ao plano de reestruturação e expansão das universidades é, federais. O reúne, por favor, o vídeo. formei direito graças ao Único governo que deu atenção à educação na história do Brasil. Estou muito emocionada, a gente veio acompanhar a visita do Haddad aqui na Unifesp, em São José dos Campos. E a minha história só é a minha história hoje por conta do ProUni, que é um programa que ele implementou, então eu sou eternamente grata ao governo do PT que me proporcionou viver o meu sonho. Olhar para o outro, que não, que não é olhado nunca, é, a educação ela transforma um meio que você acha que você nunca vai sair. Transformou a nossa vida. <risos> Obrigada, Dai. Então, eu queria aqui então registrar só algumas fotos que essa campanha de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, está sendo realizado pelo meu mandato, pelo mandato da vereadora Juliana Fraga, pelo então, Partido dos Trabalhadores, concluo, vereadora. já concluindo, como também com a Secretaria de Mulheres do Partido dos Trabalhadores que construiu esse documento. Obrigada.